Maurício Mococa, hoje vou fazer um vidinho aqui o caminhão veio carregado de areia então nós vamos fazer um vidinho dele carregando aqui de areia então vamos ajeitar aqui carregar a carreta de areia, nós estamos aqui no porto é onde nós carregamos a areia para o nosso depósito lá em Mococa A pá carregadeira carregando nosso amigo aqui, o Sr. João, que é o motorista da carreta então vamos localizar aqui pra... rapaz, agora você carrega aí mas ela leva 25 metros na lata uma caçambinha meia grande esse é o caminhão que nós puxarei lá para a distribuição nosso depósito só tá nós estamos aqui no porto. vou mostrar ali uma parte do porto carregadeira é uma mística 55 c aqui do porto santa mônica que é onde nós tiramos areia que é onde o barco uma hora eu vou fazer um vídeo lá do barco lá embaixo também tirando areia e de lá ele joga aqui em cima do sapomforte ali tem um montinho de caçai vai é fazer esse vidinho curto é só ao mesmo tempo que você vai carregar a carreta Essa essas maquininhas 55C é uma, uma, uma máquina muito boa. Ela é para deporte, material, paredeira é uma das melhores máquinas. Lá em cima do caminhão, lá, nosso amigo São João, que é o motorista na, do nosso lá, que é da, da Carreta. Depois de uma outra vez que eu vim aqui Eu vou fazer um vídeo lá do barco Lá tirando areia lá no rio O amigo Sorval lá está acertando a carga Agora ela vai vir já na parte de baixo Aperte tá completar a carga, mais umas 4, 5, 4 também já completa a carga dela aqui fora. Vai ficar um vidinho mais curto que é só, só o tempo mesmo de carregar mostrar aí para o pessoal como é que trabalha 55p e também mostrar também que esse caminhão também é um supurcarinho lá que é da nossa empresa para trás eu fiz um vídeo da, da outra visca 753 ela é tem assim que postar mas vai fazendo uns vidinhos das coisinhas vai vendo lá está quase completando a carga Eu acho que mais essa pá aí Talvez mais uma já, já deu também